Tudo nas nossas vidas se origina em pensamentos e, por esse motivo, você deve possuir um nível apurado e de bons valores sobre o que pensa, para que assim a sua vida chegue a níveis mais superiores. Enfim, se quiser descobrir o que os sábios dão valor para que a partir desse conhecimento consiga obter êxito em muitas áreas da sua vida, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like também, por favor. E bom, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Para que a razão e a maturidade adentrem seu caminho, você deve se responsabilizar pelo que pensa e mais ainda pelo que fala, pois de fato, existem consequências que vão surgir dessas atitudes. E caso você continue pensando e falando no automático, é óbvio que que uma hora ou outra, a sua falta de prudência nesse ponto vai te custar bem caro. Por isso, no nosso primeiro aprendizado, temos que o sábio valorize os seus pensamentos e principalmente as suas falas. Sendo assim, apenas aprenda que se você tem a capacidade de raciocinar antes de falar, faça-o, pois nunca é demais pensar se o que vai falar será dito na ocasião e no momento certo agindo sempre com conduta e decência, sendo que ainda é importante manter tanto a virtude de pensar com sabedoria como a de falar com sabedoria conectadas, para que estas estabeleçam entre si uma harmonia, te garantindo uma vida mais equilibrada. Caso contrário, você apenas direcionará a sua vida para um abismo de fracasso e má reputação, a segunda coisa que é valorizada pelas pessoas sábias é a continuação, isso é, o fluxo natural da vida, em que você nunca pode voltar atrás no tempo, ou mesmo pausá-lo, pois a cada dia, hora, minuto e segundo, você está sendo empurrado para frente. E nisso, pessoas sábias são capazes de compreender sobre a oportunidade que tem de contemplar e aproveitar vários momentos de suas vidas seguindo o fluxo natural da vida, e não parando, para se arrepender ou desejar voltar no tempo. Entenda, isso não se trata apenas do momento presente, se trata de continuar a sua jornada, não sendo consumido pelo tempo, uma vez que a atitude de se paralisar no tempo não será favorável para o seu desenvolvimento nem para a sua consciência. Por isso, o que você deve aprender é que a vida precisa continuar, por seja lá qual for o motivo que te fez parar e mesmo que tema a dor do sofrimento, que a despreze ou mesmo que tente fugir dela, ela sempre será inevitável na vida de todos os homens e mulheres. E a terceira e última coisa, valorizada pelas pessoas sábias, é a dor, pois esta faz parte do crescimento. E cara, entenda, às vezes a vida vai fechar muitas portas para você, mas sempre siga em frente e não encare essa situação de maneira ruim, as veja como causas que te faz mover, mesmo sendo por obrigação, pois as circunstâncias estão te forçando aquilo. Enfim, quanto tempos ruins vierem, entenda que nenhuma dor vem sem um propósito, então não deixe que a dor te faça ficar estacionado na vida. Não, use-a para crescer, para amadurecer, pois para chegarmos a um novo nível, é preciso de algum tipo de luta. E lembre-se que existem dois tipos de dor, a dor que apenas dói e a dor que muda você. E essa é uma decisão que só depende de você. Mas bom, espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma e se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar também o seu like. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.